Olá, o meu nome é António Cordeiro. Eu vou ter, de segunda a sexta-feira, aqui na CMTV, entre as meia e meia e as duas da manhã, um programa que se chama Vejam Bem António Cordeiro, em que terei comigo uh, extraordinária colaboração de duas pessoas fundamentais. Olá, eu sou a Karina Lopes. Conto convosco. Eu sou a Caroline Ullman e se vocês aceitarem este convite, eu vou ser a vossa maestrina no Palácio do Burlesco.